Lembras-te do Netscape, do Alta Vista, não é? De todos. Eram-se assim, uns nomes extraordinários. Nós tínhamos um gozo danado e, e muito orgulho em, em pertencermos a uma pequena parte da população que sabia o que era isto da internet. Uh, e que nos abria realmente mundos, e, por, lentamente, linha a linha, para ceder uma imagenzinha ao fim não sei quantos minutos, mas o que é certo é que podíamos aceder a um mundo até até então proibido, ou pelo menos com portas fechadas. Mas um, estava a querermos saber de um qualquer assunto, inclusive para a escola, muitas vezes eu para estudar uma coisa qualquer ia à internet e já não ia aos livros da biblioteca ou da própria Gulbenkian, passei Horas intermináveis da minha vida a tirar fotocópias, etc., para vir estudar para casa, e a internet deu-nos essa possibilidade de poder surfar, ou seja, ir descobrindo ao sabor da, da, da onda e da espuma das ondas, e descobrindo as coisas, porque depois íamos, encontrávamos uma, coisa, uma matéria que nos interessava, ou não, daí íamos para outra, porque havia ali um link, uma interligação estranha, clicávamos, lá estávamos, à espera que aquilo, coisa, não é? E de repente estávamos a, a ler um livro ou um ensaio, sei lá, de um, de um louco qualquer que tinha descoberto que ali podia escrever livremente e até ver, ser lido pelo mundo. Outros temos, outros temos. Hoje em dia, já, é, já faz parte de nós. Quer dizer, nós a primeira coisa que fazemos é ligar o mail e ligar o Facebook ou as outras redes todas, percebemos o que é que, o que, é que aconteceu enquanto dormimos, que é um grande chavão e de um certo jornal uh, e depois isso o dia a dia continua uh, com este massacre, não é com esta sobre exposição ao mundo, com esta querer saber de tudo, nós sabemos ao minuto, quase ao segundo, que o incêndio ali está a massacrar quase as casas de pessoas, que houve mais alguém que teve um acidente na estrada e o, e o, o trânsito está interrompido, ou outras coisas, não é? Portanto, não sei como é que nos vamos safar disto, isto, curioso, não sei, é difícil.